Saudação, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Medical Drop 2! E o primeiro desafio é o estúpido! Então, sem enrolar, vamos para o jogo! Para estourar as esferas, você precisa fazer uma coluna de pelo menos três da mesma cor. É O primeiro já foi. Vamos para o próximo. E agora a estrela. Ready, go. E o objetivo é derrubar as fileiras do lado adversário. E para isso eu preciso ir bem do nosso lado. Beleza! E é isso aí. A estrela já foi. Próximo. E agora? E agora o diabo? Ready? Go! Vamos lá. O segredo é fazer combo. De vez em quando aparecem umas esferas especiais. Que ao estourá-las, você destrói todas as esferas daquela cor na tela. Não! Vamos acabar com ele. Agora! E é isso aí, vencemos! E vamos para o próximo. E agora? E agora é o Chariot!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 facebook.com.br O dos Jogos. É, beleza. Vamos pro próximo. E agora, a sacerdotisa. Ready, go. Vamos. Outro início horrível. Vamos, <risos> Vamos lá. Vamos. E é isso aí. Se você gostou desse jogo e quiser jogar, é só entrar em contato. Todas essas informações você encontra na descrição do vídeo. E agora justiça contra a justiça. Ready? Go! Oh, A justiça vence de novo! E agora, quem será o próximo? E agora o mago! Ready? Go! Vamos lá! Beleza! Beleza! Tanto. é isso aí E agora, o mundo Tanto. E é isso aí, já era. E agora a força. Ready, go. Ah, caramba. Não. Isso aí! E agora vamos para o chefe. Imperatriz. Ready, go. Vamos. Ai que início horrível. Não. Vamos. Vai. Vamos acertar. Vamos. Vamos. Aguenta. Vamos. Droga. Ah, maldita Ah, não deu E aí, já conheci esse jogo? Então comente aí pra nós o que você achou dele Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Conto com sua presença no próximo vídeo E até a próxima